E aí, como é o aqui. Hoje a gente tá vindo com 8 Doors, Metroidvania sensacional para PC e Switch. Foi pedido aí nos comentários muitas vezes, mas a gente tava aguardando uma oportunidade como essa que a gente teve na Vai Prime de obtê-lo gratuitamente. E hoje a gente vai jogar um pouquinho, né? Vamos lá? Sai aí a nossa menininha. A história é a seguinte, morreu todo mundo da vila dela, e ela foi a única sobrevivente. E tem esse fantasma aí, da... Os guizos provavelmente vai ajudá-la de alguma forma, né? A gente não sabe não, né? Rapaz. Ela é. tem outros guizos. A música até que é bonita. Chegamos! Você está com dúvidas? Eu não queria que aparecesse isso do lado. Não há tempo para isso. Vai em frente. E aí, o que você está? Tá certo. fantasma deu um sino. Esses caras levaram a gente para uma parte específica aí do mar, onde a gente se jogou. E é isso. Vindo para a terra dos mortos, por ponta própria. Ah. É interessante. Arum, era isso? Boa sorte, Sharon. Beleza. Então, o objetivo era ir para a Terra dos Mortos. A gente está aí com ela. Ó, oh! elas nunca param de chegar. Sul. O que você está fazendo aqui? Você está em busca de seu pai? A morte é inevitável, isso não é lugar para você. Volte para onde pertence. Você é um incômodo. Vai até a taverna da morte e faça uma busca lá. Não posso mais ajudar você. Leve este se precisar. Bom, então. Eu acho que está em português, né? mas está tá meio estranho. Viu? Olha lá o nosso outfit gamer. A gente já está aí. É uma área de tutorial, né? ensinar pra gente como pular, como fazer as coisas. O nosso ataque simples. Eu vou tentar pressionar com mais delicadeza as teclas. Eu tenho que ficar me lembrando disso. Que a gente teve muitas queixas recentemente em relação ao nosso barulho de teclado. Poção A! Parece uma pimenta a poção da chileraxa. Ah, mas moedinhas, é muito importante coletar as moedinhas Todo, muitos, upgrades, muitos upgrades Se adquirem comprando Já temos 20 moedinhas Croc, um espectro? Espere o quê? Você não é nenhum espectro? Você veio aqui sozinha? Que como? É sério? Você é bobagem. Você deve estar sonhando. Minha nossa, isso é surreal. Pois uma pessoa viva aqui no Purgatório. O que você está aqui para encontrar seu pai? Hum. Não posso acreditar que estou fazendo isso, mas. Quero ir você para a tabela da Morte. Meu nome é Do Croque. Mais piedoso do Purgatório que você alguma vez vai encontrar. Muitos me conhecem como um Do Croque fiel. Você tem sorte de ter me encontrado. Agora você está comigo, basta me seguir. Beleza. Em primeiro lugar: os espíritos visitam Então é através da, da morte. Eu já tem é. um mapa, né? um quadradinho clássico. Clássico, Metroidvania. Só que isso aí é, é só um parcial. Vocês já vão ver porquê. Vamos derrotar todos os inimigos. Confesso que a primeira. Eu cheguei a jogar Edidoro já eu comprei e eu não tive uma não tive uma má impressão, talvez pela arte ser muito simples mas é algo de área inicial mesmo, depois os inimigos ficam mais elaborados foi, já tomando o primeiro dano os comandos são muito responsivos também Tá aí, a lâmpada da Vida é mais curta e a Morte é mais longa do que você imagina, como você gostaria de deixar de existir Tem esses pilares aí para lanterna Beleza Só um save Tem muitos secretos nesse jogo, então sempre atenção aí para as paredes O jogo tem, se eu não me engano, três finais Então tem muita coisa escondida mesmo uma das coisas que eu não gostei inicialmente é o tanto de que você tem que bater nos inimigos para derrotá-los. Mas depois isso melhora muito, viu? Melhora pra caramba. vamos explorando ali tem um, uma menininha, eu talvez. Você morreu eu morri todos morremos, se assim não vai cair, tá? Essa daí ó, a gente depois vai depois encontrar ela, a gente precisa de um item. Então se vocês esbarrar num desses, já memoriza onde mais ou menos tá Ele vai precisar reencontrar. Depois eu explico porquê. A gente vai chegar na hora. Na hora vai ter uma hora certa. velho. dar uma olhadinha aqui e ver se tem um.. Olha só, tem um secreto aqui, ó. Por isso que vale muito a pena explorar Infelizmente a gente não tem o necessário para chegar ali Uma tristeza sem fim Então toda essa área tem que ser revisitada né? Infelizmente Infelizmente Ali já tem um negócio não consegue encostar por enquanto. A gente já vai encostar. É uma área meio que obrigatória. Ó. Oh. vou tirar no, no range, que é sempre que dá dor de cabeça. Muitas moedinhas. A gente encontra a primeira benção Posso usar o poder de Duoshini Para transformar meu corpo Na forma de Duoshini Ó. Olha só que legal Essas regalias, quando você encontra o um Pilar Com essa bolinha, tem essas regalias Você pode ir adquirindo E acumulando fazendo upgrades no seu personagem, no sapo, no dano, muita coisa. Ainda a gente pretende jogar aí, é, pelo menos até chegar no observatório. O sapo também dá dano. Ali também tem mais uma bolinha. Às vezes vale a pena economizar no upgrade para depois comprar um, as coisas mais caras. Elas vão escalando, né? Um, dois, três. Vamos lá, vamos puxando os blocos aí. São tem vários puzzle assim, nada muito engenhoso de resolver, mas tem. Com calma. O bicho cuspindo faca é muito feio. É um secreto com o carinha do mapa. Ele não diz nada muito relevante, mas ele vende o mapa. Todas as áreas tem um cara desse. E que muda no mapa, ele fica mais completo né? fica mais fácil de visualizar. Onde tem os pilares de... para salvar. Onde tem campos inexplorados. É assim vai. Oh. Só vamos. Oh, espectros, aqueles que se perderam. Irtly, vem comigo. Juntos nós Fazemos um mundo novo o chefe do jogo E é bem bobo Faltando de vez que tem que bater, né? A maioria dos chefes tem duas fases não mostra hp não mostra nada segunda <risos> segunda fase fica um pouco mais esperto só isso Achei um pouco exagerado Tanto de vezes tem que bater Você Começa muito fraco mesmo uma flor desconhecida. Apesar desse chefe ser nitidamente obrigatório, ele faz parte de uma série de chefes opcionais desse jogo. Ah, É um moleque. Este é o mundo para os mortos. Se é uma pessoa viva porque veio purgatório. É o imprudente vir até aqui. A morte é inevitável. Não se pode mudar o destino mesmo que consiga encontrar a alma de seu pai. Espero que não se arrependa de sua escolha. Point, point, point, point, point. O vendedor, ó. Tá do lado de fora. Ele é bota pra dentro. Vamos mostrar o vendedor, né? Que preguiça, né? Hum, você é novo, não. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Toda vez ele vai falar pra caramba. Ó, oh, os itens. Mais HP. Mais cura. Mais HP. Mais um negócio que a gente ainda não tem. Mais isso que eu não uso. E mais isso aqui. É tipo um pote de guardar almas. Tem esse cara aqui. Nenhum deles realmente ajuda gente. O único que ajuda mesmo obrigatório é essa aqui. Aqui para escrever sua alma, do que está acontecendo? Senhora, posso explicar? Aí, pula a explicação, ainda bem? Então seu pai e os aldeanos morreram de repente, você veio ao purgatório para encontrar seu pai? Ah, ah, ah, ah. A morte é inevitável, Big Norte, eventualmente todo mundo morre. É engraçado que você tenha vida por purgatório sozinho por tal motivo. Bem, já que está aqui, o mínimo que eu posso fazer é verificar. A garota, tem certeza que o seu pai está morto? Isso é estranho, sua alma nunca passou por aqui. Que chatice. Ei, você! Eu não pretendo impedir que você encontre a alma do seu pai, mas não posso parar o que estou fazendo aqui só para ajudar a encontrar uma alma perdida. Isso significa que você mesmo terá que encontrar ele. Você tem certeza que está atura? Sim. Tenha cuidado. Croc. Tá com ela observatório. Você está muito ocupado. Então você escolheu a morte. Desculpa, eu vou tratar disso, senhora. Escute com atenção. Primeiro, visite o observatório e pergunte onde está a alma de seu pai. Se ele estiver morto, você deve ser capaz de encontrar a sua alma em algum lugar do purgatório. Depois de localizar, você pode encontrar ele. De agora em diante, você viajará pelo purgatório como guardião da morte temporária. Agora vá. Beleza. Ela dá uns itens pra gente. Que vai deixar a gente mais fortinho. E também vai possibilitar a gente capturar almas. Como essa, que a gente já encontrou uma vez. Tá né? Como é que faz? Nunca tem, ela nunca tem um diálogo relevante. É sempre alguma bobagem. Uma bobagem de alguma alma que acabou de dar baixa e está confuso. É o primeiro inimigo mais.. um pouco mais fortinho. Quanta moeda? A gente vai resolver um puzzle Para ter área secreta Ou mesmo que até vale a pena jogar direto com o sapo viu? Sapo gigante Não tem muita coisa assim Diferente, aqui tem um livro, um pouco da história Resumidamente... É... Você tem pessoas... O mundo dos vivos e da, dos mortos era um só. Foi, foi separado por causa dos vivos. Por causa dos vivos, claro. E aí os poucos que... Conseguem trafegar entre os mundos... são considerados aí ex agentes da... Na verdade esqueci o nome, viu? É um negócio assim. Confia. Ó... Oh. Secreto Dinheiro pra caramba Esse inimigo parece fácil Mas ele não é não A gente está pegando ele de surpresa Esse aqui é o invocador Falta, faz um dash hein? Ao menos se fosse um Metroidvania a gente tivesse um dash, né? Oxi, me trago o registro das almas, não observadas agora. Vou falar com o aí. Quem é você? Eu nunca te vi por aqui. Seu pai? Que eu é trago. Que tipo de tolo autorizou você -se, ser um guardião da morte. Parece que a única razão de servir aqui é o purgatório é o amor ao seu pai. Mas só fazer isso você está criando desequilíbrio entre os mundos. Pode de causar problemas e regressos. Legal pra caramba aí. Fala com esta criançona Chefe do observatório, eu nunca vi você antes Vejo que tem uma placa de identificação com o guardião da morte Você está aqui para responder ao Riyama? Então você está aqui para confirmar a morte do seu pai Isso é interessante Aí pula a explicação É uma pena dizer, mas aonde seu pai não foi mas a alma do seu pai foi vista no purgatório, seu pai está morto, é um procedimento normal para as almas visitarem a taberna da morte, mas se não há registro que ele tem passado por aqui, então significa que ele pode ter escapado enquanto conduzido por um guardião da morte. Se esse for o seu caso, seu pai, o autor se tornaria uma alma fugitiva, a localização de determinada alma fugitiva é difícil mesmo para o guardião da morte de veterano. E a máquina de observação está sendo reparada nesse momento, por isso não posso ajudar, cada circunstância seria quase impossível rastrear uma alma Objetiva específica. Não parece que você vai desistir. Em vez disso, pode dizer o último lugar onde foi encontrado antes e a máquina se avariar. O último lugar onde seu pai foi visto pela última vez. É o Jardim das Flores Celsion. O ponto mais alto da floresta sob supervação de Daredemian. Para encontrar vestígios de seu pai, se dirige as Flor Jardim das Flores. Seu é o Xion, não espero que ele ainda esteja lá, mas isso é o melhor que posso fazer para te ajudar com em primeira autoridade de manter a pedra em sua placa de identificação, ele será de grande ajuda Agora a gente pode dar dashes a eles, incríveis Mesmo era de se esperar, porque sem ele não tem nem como voltar Aí, o Xion Xion? Xion? Osh. isso, Oxi! Hoje é meio suspeito, hein? Tá, amiguinho que não, nos ajudou, o Sul? Eu obedeci ao seu comando queimei é o livro de convidados, não na morte. Muito bem. Mas. Eu não entendo como isso ajuda o purgatório. Hum? Você está questionando minha integridade? Você não disse sempre que faria fazer. Queria fazer um Purgatório em um lugar melhor? É, faz tudo parte do processo para que eu governo o Purgatório em vez daquele incompetente do Yama. Basta fazer o que ele diga para fazer. Ah, então o Uchi tem aí umas ideias meio torpes. Em relação àquela garota que veio ao Purgatório por sua conta, ela é bastante previsível. Mantém ela debaixo de olho. Que é uma expressão essa? Debaixo de olho. Então, eu não sei se a gente deve continuar. se for ver, a gente já enfrentou um chefe, né? Olha só. Deixa eu ver que o boneco fica passando a mão na, ba na barriga. Belezinha ah, o vizinho que se quer, a criança do vizinho aí que quer participar do vídeo agora. Legal né? Tá aqui chorando o máximo. Talvez não seja o melhor momento de vir pra cá. Olha só, mais uma alvinha. É... Quantos a gente pegou três, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou voltar tudo, pegar aquela alminha lá do começo. E a gente entrega ela e mostra que legal que pode ser obtido. Vou voltar para cá, mais ou menos ali, bem aqui no meio da tela onde tem um ponto. Bem aqui, ó. A gente já vai pegar uma bolinha Vermelho de upgrade Eita! Que bom! Temos uma bolinha, duas bolinhas e mais uma última alma, tá vendo? A gente completou ali o Pote. o nosso potinho, e aí você tem as portas, né? a gente não mostrou as portas, a gente põe um teleporte, esse aqui, entregar as almas para esse milenho, você viu os espectros vermelhos, as almas fugitivas que tem um ressentimento extremo em seus corações se transformam em espectro vermelho, seus pensamentos malignos se transformam em, em obsessão e consomem outras almas fugitivas e almas semelhantes. tá você encontrou alguma alma afetiva? Se encontrou? Você já coletou 4! Você tem o dom do Guardião da Morte, né? beleza? Aí ele te dá mais duas auroras e 200 moedas. Com as 200 moedas você já consegue fazer compras... Comprar aqui... A coisa é mais vida. Sempre mais vida. E é com as, os negocinhos, com as bolinhas que você consegue você consegue fazer o upgrade eu acho que é importante aumentar isso aqui aumenta os danos de ataque quando a HP está baixa bom né e obtém moedas automaticamente isso é bom você não ficar se preocupando de correr atrás das moedas Moeda corre atrás de ti bom, acho que é isso né é isso. É isso aí pessoal. A gente vai encerrar. É, é um bom jogo. Recomendo. Obrigado pelas recomendações. Desculpa a demora. E fica assim. Gostaram aí do 8Doors? Deixe seu like. Se inscreva no canal. nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e de Recomendações. Deixe um comentário aí para gente. A gente sempre gosta de estar respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. E amizade.